você disse que a gente era os melhores, melhores estudantes do coliseu Hoje é dia da vingança, eu vim buscar o prêmio de MVP, que era meu yeah, yeah, yeah. Você quer o prêmio de MVP, aquele que você não buscou? Se um dia o meu coração parar, o rap é meu desfibrilador Então agora respeita o moço, batente alto, bica de grosso Você quer o prêmio de MVP, vai ter que 王 Eu vim na busca de só um colar e aqui, eu nem ganhando a cabeça de brinde. Ah, Ganhou na cabeça, você é muito prepotente. Eu não vou levar sua cabeça, afinal, você não foi tão inteligente. Você também carregou o meu trio. Nós dois foi pau a pau. A diferença é que eu carreguei o meu e você pipocou na final. Ah, meu, sabe por quê? Mas meu, eu sou verdadeiro. Como eu pipoquei na final? Se eu dei o pau foi do seu parceiro. Eu sou tá ligado? Ah, não aplaude, ah, como que eu não fui me o único na noite que não perdeu. O pau pra mim. Então agora cê tá ligado que pra você tá faltando respeito. Eu também não perdi nenhum round na noite. então nós dois é mesmo feito. Não. Não. Mas sabe por que mano que aqui eu explodo? Eu não perdi um round, a nossa diferença é que eu competi todos. Não. Sabe por que tá fudido? Sabe por que tá perdido? O único MC na história que foi para dois final seguidos. Não. O cordão no meu pescoço e no meu dedo Dois anel Não esqueça de deixar o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 Olha pra esse cara, sinceramente a verdade eu jogo na cara. Porque você só rimar por like. Agora vai chamar os dois de igual. não que você só rima por hype. Falou do craque Neto antes desse psicopata Tá rimando muito mal hoje, rapaz Devia fazer igual o craqueneto Neto estar tá, eu não jogo mais Só que eu jogo e sendo anima Só que o cante joga Joga fazendo rima Foda-se o craque Neto Porque eu sou não É edição especial A sua rima não Minha rima não é especial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 Esse papo aí agora foi de vacilão. O é papo de vacilação. Porque as crianças estão esperanças. Só que sua rima não. Que mentalidade burra. A esperança é você subir aqui e me dar uma surra. Coisa que não acontece. Se eu na ideia mágica. É Toda vez verdade, desculpinha. Sua surra de novo foi trágica. Ooooooooooooo. Ah, pô. Não querendo criticar o seu som não, mas todo respeito Porra, se tu acha que aquilo é som, você não tá escutando direito e Todo respeito, meu mano, eu te mato na resposta Não foi o disco do ano, foi o disco do anos Que seu disco é uma bosta Eu não entendi sua rima, nem pedi improvisação Cê tá me criticando, mas te apoia desde que eu era Brunão. não Cê acha que vai ganhar do cante? Amigo, de não Se meu disco é uma bosta, porque você fez Do Brasil pode tentar arrombado, só que tu fica fudido. Meu cito é ruim porque é porque você pediu e eu faço pedido dos amigos. Então você faz o pedido dos amigos? Acha que no seu resto você entra em conflito? E a batalha com ela de São Paulo é o chamado Salvador ai, ai. Eu realmente não sou o melhor de São Paulo Mas eu fui na minha época do freestyle Mas eu continuo fazendo história Continuo mostrando o meu detalhe Lembra da sua história? Antes de falar do cante Eu te espanquei, te Hoje eu me consagro o rei do tanque Tadinho Pior eu que na temporada passada tinha mais de 10 vezes. Então eu sou o rei da aldeia. tá um <risos> Calma, eu sei que tem mais uma. Não adianta ficar apavorado. Porque você sabe que eu faço rap, calma, vai ser braço longo. Ei, bigão, tá querendo falar a câmera desse pé Mas do nasal eu não na posso IP enquanto eu vou chutando esse longo o que foi, você é um otário mal o perdão pra mim, já quer passar vergonha Com outro adversário Você é o rei da aldeia O Cante te aposenta Pra ser é rei da aldeia Você ganha mais 40 <risos> Adeus, <não. risos>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 O um menino é bonito, nasceu igual a cunhada O primeiro filho, porra, graças a Deus que nós somos bonitão Demorei pra caralho pra caçar a cunhada, mas você viu Caralho, minha mulher é um avião meu Deus, meu Deus. Mas você sabe que minha irmã é braba